E pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos aprender a escrever um número por extenso. E eu tenho um número aqui, e eu sugiro que você pause o vídeo e tente escrevê-lo por extenso. Para escrever esse número, nós vamos ter que olhar para o valor posicional. Vamos começar por esse número aqui, que está na casa das centenas, e lembrando que aqui nós temos a casa das unidades aqui das dezenas, e aqui das centenas. E aqui nós temos 8 centenas, que é a mesma coisa que 800. Então, eu posso escrever aqui 800, sendo que ainda temos 6 dezenas aqui e 5 unidades. 6 dezenas é a mesma coisa que 60, portanto, nós temos o um número 865. Então, eu posso completar aqui 860 e 5. Essa aqui é a forma escrita do número 865. Isso é escrever por extenso. Agora, vamos fazer o contrário? Vamos colocar a forma escrita e colocar na forma padrão o número. Eu vou colocar aqui o 230. E, e lembrando do valor posicional que nós temos a casa das centenas, a casa das dezenas e a casa das unidades. E quantas centenas nós temos? Nós temos o 200 aqui, que são duas centenas. Então, aqui nós temos duas centenas. Ainda falta descobrir o valor da casa das dezenas e o valor da casa das unidades. Nós temos aqui o 30, que nós sabemos que é três dezenas, que nós escrevemos assim. Portanto, nós temos três dezenas, e ainda falta saber quantas unidades nós temos. Como aqui nós não temos indicação de unidades, significa que nós temos zero unidades. Com isso, o número 230 ele tem essa forma padrão aqui. E eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!